E aí pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas ranqueadas Estou aqui na luta para subir meus pontos E subir de liga E não desistir Aqui o Zangief Bruto Estou enfrentando o Eronda Puxa o Erronda também gosta de agarrar. Toma o meu pilão. Dá um jeito nele aqui. Vou chegar mais perto. Toma. A chulezada. A chulezada da é. Eu tô preparado. Até quando você quer. Gente, ele. Ele parou o meu agarrando o um urso. Estava pronta ali. Cala a boca. Vai vadia pro chão. Deu Meu Ajuda. Eu, eu errei ali. Meu da... Deus, um filando vácuo. Ai, complico olha! nossa, que roubo! Final, oi, ficar esperto, tá soltando o botão turbo dele, se <risos> com essa mão que não para. dar o meu agarrão no pulso, colocar ele no lugar dele, tentar deixá-lo aqui, eita! Oh, que isso que tô fazendo? Ele tá doido, enquanto ele é agarrar, sai do lugar. Toma! Vai! Boiloc, vai! vai! O melhor, o imbatível, o invencível! Zangie! Não, eu tenho que continuar aqui, prestar atenção. Ó, <risos> senta, oh, tá mata as hemorróidas. <risos> e também tem a mãozinha de cima, né? Nossa, de, de apertar o turbo, viu? Para! a gente! Ele tá indo pra trás por quê? Quem gosta de enfrentar o E-Ronda? Comenta aí! E quem gosta também de jogar... É um personagem legal, o E-Honda, mas sei lá. Quando a gente enfrenta é complicado, né? A gente não gosta de ninguém quando tá enfrentando. Não, calma. Vou ficar bem atenta nesse seu turbo. Vou deixar ele aqui, ajeitar um instantinho. E continua aí. Caraca, com isso. <risos> <risos> Pronto, já era sua vida, amigo. Tchau, amigo. <risos> Morre! Oh, well. oh. Agora é o final, tem que isso esperto tá ah, me colocando pra lá, né? E tá esperto nesse turbo dele, também essa mãozinha toda hora. Ele aí, Gente. Tentar. Oh. Eita, que isso? Segurou tudo que é meu? Nossa! Até me deixou tonta com essa bunda! <risos> Socorro! Tá <risos> é doido! Fez um pedaço! Eu não acredito! Agora vamos continuar aqui, pai. Pra ah, deixar a nega, para ver quem é que desempata. Ficou um a um. Ido, Zaya, 400 Vamos ver. Ô oh, amigo, vai aí, por favor. Oh meu Deus, não vai não. Que maldade, você fica comigo. Tchau pessoal, Deixe nos comentários o que vocês acham que o e Honda foi fazer.